Olá, gente! Estamos de volta. Eu sou Milena, professora de ciência, acompanhando vocês nessa disciplina. Estamos de volta mais uma vez e hoje vamos começar com chave de ouro. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar do filo cordata. E para fazer parte desse filo tem que ter como características, que a gente vai entender agora, tem que ter o tubo nervoso dorsal. Para a gente entender melhor o que que é dorsal, é seguinte, quando a gente fala ventral é frente, dorsal é atrás, nas costas. Então, o cordato, ele tem esse tubo nervoso dorsal, ou seja, nas costas. Ele tem também a notocorda, que é um bastão flexível, firme, que está presente na fase embrionária. Esse notocorda, essa notocorda, ela vai dar origem ao tubo nervoso e também ao tubo digestório, posteriormente. Tem também as fendas farigianas, que é um conjunto de aberturas que nos aquáticos, eles vão dar origem às brânquias, né, que é por onde esses animais aquáticos eles respiram. Eles fazem as trocas gasosas, né? O gás carbônico o oxigênio. Já nos terrestres, elas vão desaparecer, elas vão se fechar depois dessa fase embrionária. Os cordados, eles têm também cauda, né, que depende muito do ser, do indivíduo que a gente vai estar falando, dentro desse filo, Al depende da, da, do hábito de vida que eles têm, então alguns, eles, essa cauda tem a função de natação, que é o caso dos animais que vivem na água, que são os aquáticos, algumas a cauda servem para apoio, outros para ataque, outros para defesa, outros para aprender algum objeto ou então algum alimento, e o filo cordata, ele é dividido em protocordado, urocordado e cefalocordados. Os protocordados são aqueles que não têm coluna vertebral. No caso dos urocordados, eles são céssios, é uma característica marcante dos urocordados. Os cefalocordados, que é. Eles, que eu coloquei aqui alguns, um exemplo dele, que é o anfiox, que a gente pode dar uma olhadinha aqui na figura. Eles são marinhos. Tem os cirros bucais, na boca, e também tem os vertebrados, que é, são, que é o, o, o grupo que a gente faz parte desse filo cordata. Os vertebrados, ou craniatas, que é o outro nome para esse subgrupo, sub eles têm endoesqueleto. O que que significa? Esqueleto interno. Lembra quando a gente falou dos insetos, os insetos, os crustáceos? Eles tinham exoesqueleto, ou seja, o esqueleto fora. O endoesqueleto já é uma característica marcante dos vertebrados, ou seja, um esqueleto interno. Eles têm dentro dessa do endoesqueleto existem as duas Subdivisões, que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que, que é o axial? Se refere ao crânio e à coluna vertebral. E, os, e o apendicular são as nadadeiras, as asas, pernas e braços, de acordo com o tipo de indivíduo que a gente está falando. Então, cada um tem a sua adaptação de acordo com o seu habitat, de acordo com o seu modo de vida. Então, alguns possuem nadadeiras que são para nadar, alguns asas que é para voar, então para outras funções e como é o nosso caso, o caso dos macacos, eles têm as têm pernas e braços, ok? Tem os agnatos. Agnatos significa a não. Gnatos mandíbula. Então são os grupos que não têm mandíbula. Esses animais, eles são vertebrados primitivos, ou seja, não são desenvolvidos ainda. Eles não possuem mandíbula, como eu falei. O esqueleto é cartilaginoso. Né? A gente vai ver que tem uns que são ósseos. E o corpo é cilíndrico e alongado. Exemplo, peixes bruxas e as lampreias. E os peixes, que, quais são as características deles? Eles são cartilaginosos, ou seja, o esqueleto é cartilagem também, são carnívoros, mandíbula desenvolvida, isso é muito importante o modo de vida do peixe, principalmente o predador, porque essa mandíbula desenvolvida vai ajudar ele a aprender bastante o, o, a caça, né? São os exemplos dos tubarões, os cações, arraias e as quimeras. As quimeras e arraias são bem parecidas, mas tem diferenças, ok? E tem os peixes ósseos. Que é o, os peixes que possuem já o esqueleto ósseo, diferente dos cartilaginosos. Exemplo, Baiacu, Cavalo Marinho, embora muitos agora estejam se surpreendendo, mas acreditem. Cavalo Marinho é um peixe, hein, gente? O Robalo. E tem o grupo dos tetrápodes, que o próprio nome está falando, tetra quatro. Lembra quando o Brasil foi tetra campeão que a gente, todo mundo aprendeu o que, é, que é tetra quatro? tetra, quatro podes, pés. Então, são aqueles grupos dos cordatos que possuem quatro patas, ou seja, quatro, dois pares, né, de é, membros. É o caso dos anfíbios, as aves, os mamíferos, que é o que a gente inclusive faz parte. Então, hoje a gente falou dos filos cordatos nas suas características gerais, a gente ainda vai falar com mais detalhes de cada grupo, certinho? Mas... Hoje a gente entendeu melhor as características dos protocordados, os urocordados, os cefalocordados, vertebrados, né? E dos grupos agnatos, peixes e os tetrápodes, né? Lembrando que aqui são as subdivisões desses filos, ok? Protocordados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral, urocordados, que são aqueles que são os e os cefalocordados, que são aqueles que possuem a coluna vertebral, vertebrados dos que são aqueles que a gente faz parte e que a gente vai aprender com detalhes sobre cada um deles. E a gente usou como referência dessa aula o nosso caderno do futuro. Então tá, gente, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, tchau!